Queridas companheiras, queridos companheiros de Bocaiúva, senhora prefeita, presidente da Câmara, vereadores, companheiros deputados federais, deputados estaduais, companheira Benedita da Silva, que veio do Rio de Janeiro para acompanhar a nossa caravana, companheiro Lindbergh Faria, nosso senador, companheiro Zaratini, nosso líder, Queridas companheiras trabalhadoras e trabalhadores, eu queria, enquanto a gente espera o companheiro Pimentel, dizer para vocês que a caravana tem esse objetivo. A caravana, na verdade, não é para a gente fazer tanto discurso. A caravana, a ideia da caravana é a gente poder voltar a andar pelo Brasil a gente poder conversar com as pessoas e a gente tomar contato com a realidade do que as pessoas estão vivendo hoje. Como é que está a vida do trabalhador da cidade? Como é que está a vida do trabalhador do campo? Como é que está o pequeno produtor rural? Se o crédito está funcionando se ele está conseguindo produzir direito, se ele está tendo preço para o produto que ele produz, como é que está a vida de vocês? E por que, que a gente quer fazer isso? Porque quando nós disputamos as eleições em 2002, nós tínhamos uma crença. Eu já tinha perdido 89, 94, 98, e eu tinha uma crença de que se a gente ganhasse as eleições a gente poderia mudar a história do Brasil. E por que, que eu tinha essa crença de que eu poderia mudar a história do Brasil? Porque tudo que um trabalhador vive, eu já vivi. Eu já vivi no campo, a minha mãe saiu de Pernambuco para a gente não morrer de fome. Eu já morei em vila que entrava um metro e meio de água dentro da minha casa... Eu já acordei muitas vezes à noite com rato nadando, tentando subir na cama, com barata boiando e tentando subir na cama. Eu já acordei de noite nas piores situações para tentar tirar minha mãe da casa, porque a casa estava entrando água e chegava a um metro e meio. No dia seguinte, parava de chover, a gente ia tirar a lama da casa, era cada sanguessuga na perna da gente Sabe? E quando a gente acabava de tirar a lama, vinha outra chuva, dava outro enchente, era o mesmo sofrimento. Então, como eu já vivi tudo isso, eu tinha uma crença de que a gente poderia consertar o Brasil. E a minha crença era simples, não era uma coisa sofisticada, não era um discurso daqueles que as pessoas falam meia hora aqui, quando termina, vocês vão para casa perguntando o que, que ele falou, foi bonito, mas o que, que ele falou mesmo... Não, era uma coisa que vocês tinham que entender. Primeiro, eu tinha consciência de que a solução pelo Brasil passava pela ascensão dos pobres. Na hora que os mais pobres conseguissem subir um degrau na escala social da economia brasileira, o que, que ia acontecer? o pobre ia pegar um pouquinho de dinheiro, ele não ia depositar no banco, ele ia para o supermercado, ele ia comprar um quilo de carne, ele ia comprar um litro de leite, ele ia comprar mais pão, iria ia comprar um caderno para o filho estudar, iria comprar uma camisetinha, iria comprar um chinelo. Ou seja, eu sonhava que na hora que milhões de pobres tivessem um pouquinho de dinheiro, essa gente ia para o supermercado, para o shopping, ia fazer a economia começar a girar. Todo mundo comprando, todo mundo gerava emprego. Sabe, a pessoa poderia comer uma carne melhor, a pessoa poderia comer um pouco mais, a pessoa podia tomar café de manhã, comprar manteiga, comprar fruta para as crianças. E eu tinha certeza que era isso que ia levar o país a crescer. Foi por isso que nós criamos o Bolsa Família. Foi para dar o primeiro pouco de dinheiro para a maioria das pessoas. Porque quando a gente dá um bilhão para um grande empresário fazer um investimento, aquele um bilhão demora dois ou três anos para gerar o um emprego. Agora, quando a gente pega cem reais e dá na mão de uma pessoa mais humilde, que ela vai no supermercado, o dono do supermercado vai precisar comprar um ajudante. A ajudante vai ganhar um salário. Esse salário vai se juntar a outro salário, porque vai gerar um emprego na indústria. Outro emprego gera outro salário. Daqui a pouco a roda gigante da economia começa a girar todo mundo começa a comprar alguma coisa, mesmo que pouca coisa, e daqui a pouco tem milhões e milhões e milhões de pessoas comprando, daqui a pouco o dinheiro está circulando, daqui a pouco o pequeno produtor, ele planta a sua mandioca, ele planta o seu milho, o governo garantia um preço para ele poder vender, nós obrigamos os prefeitos a comprarem 30% da merenda da escola para que o dinheiro começasse a girar dentro da cidade. E o que... Tchau meu amor, obrigado É uma bênção de Deus Uma pessoa nas condições da senhora Sair de casa Para vir nos receber Que Deus lhe abençoe Que tenha, sabe Que tenha um Cadê o microfone aqui para a dona Luzia não, não, não. Dona Luzia Está o microfone aí Estão aqui Lula. Não está funcionando Toda vez que a gente tá Oi, oi Olha Lula Eu acabei de falar Que em 2018 Eu quero o senhor na presidência Porque o senhor na presidência O povo tem chance de viver e, Como já teve Quando o senhor era presidente E o povo já sofreu demais E está sofrendo eu quero o senhor da presidência, se Deus quiser. E a senhora vai estar tá lá, e a senhora vai estar tá na boca da urna para garantir isso. Se Deus quiser. Olha, gente, então, uh, eu, tenho, eu tenho consciência de que é com um pequenos gestos que você consegue mover uma nação. Ou seja, aí foi o Bolsa Família, eu lembro do Luz para Todos. Aqui em Bocaiúva tem quase 2.500 famílias que receberam Luz para Todos. As pessoas que nasceram na cidade não têm noção o que é a Luz para Todos. Porque as pessoas que vivem na base do candeeiro vivem nas trevas. E quando a gente ligou Luz para Todos ignorante na cidade que falava, é, o Lula só faz política para pobre, eu já tenho luz, para que luz para todos? Acontece que quando a gente levava a luz na casa de uma pessoa pobre, a, olha, eu tenho história fantástica, eu tenho uma mulher no Ceará que ela ficava apertando a tomada e apagando, apertando a tomada e o marido falou, ô oh, mulher, por que que você aperta tanto essa tomada? É porque ela disse, eu nunca tinha visto o meu filho dormir e agora eu estou ouvindo o meu filho dormir. Olha, e aí quando a pessoa ganhou luz para todos, o que que aconteceu? A pessoa comprou uma geladeira. A pessoa comprou uma televisãozinha, a pessoa do campo não tinha que andar seis léguas, seis quilômetros para ver o jogo do Brasil ou para ver o jogo do Coringão ganhar do Cruzeiro e do Atlético aqui. Não tinha essa história. Ou seja, a gente... Veja, e aí criamos o PAA para comprar alimento do pequeno produtor. Aumentamos o financiamento, criamos o crédito consignado, aumentamos o salário mínimo e daqui a pouco criamos 22 milhões de empregos. E daqui a pouco até todos os pobres estavam metidos a pista. A gente queria comprar carro, a gente queria trocar geladeira, a gente queria trocar televisão, a gente queria viajar de avião, a gente, a gente melhorou de vida. Essa é a verdade. A gente melhorou de vida. A criança da gente podia ter um celular igual o filho do rico. Sabe? Tinha, tinha um negócio que coloca na boca. Eu estou vendo um monte de gente com coisa na boca. Um monte de, onse, de, de aço na boca. Que era ortodontia. Aquilo era só para rico. Aí nós criamos o Brasil sorridente para pobre colocar aquilo também. E fazer correção nos dentes. Então, foi um milhão de políticas públicas que nós criamos que fez as pessoas mais pobres evoluírem. Evoluírem. E a coisa mais sagrada, não está aqui agora, o companheiro Fernando Haddad, meu ministro da Educação, mas a coisa mais sagrada é quando a gente decidiu colocar os pobres na universidade. Eu queria... Eu queria fazer universidade pública, fazer muitas e muitas e muitas, mas a gente não tinha todo o dinheiro que a gente queria. E o quê? Cadê o Fernando da Haddad? Tá lá, já foi comer no mercadão aí, né Haddad? E eu aqui, ó, com fome. Eu tô aqui com a lombriga maior, comendo a menor. E o bicho tá lá, já com a barriga cheia, tá bom? No ônibus a gente tá certas contas. Então... A gente tinha vontade de fazer universidade. Mas enquanto a gente não podia fazer, nós tivemos uma ideia através do Haddad. Nós vamos pegar a dívida que as universidades particulares têm com o governo e vamos transformar a dívida em bolsa de estudo para as pessoas pobres da periferia, para as pessoas pobres do campo. E aí nós já conseguimos colocar... Um milhão e setecentas mil pessoas pobres na universidade. Então, é a coisa mais austrinária. Um filho de um pequeno lavrador estudando advocacia, estudando sociologia, estudando medicina, estudando engenharia. Filha de empregada doméstica virando médica, virando dentista. É, é, gente virando engenheiro, daqui a pouco o Brasil mudou, a universidade mudou de cor, não era só gente bonita, bem criada, era gente pobre que estava no banco da universidade estudando. Aí resolvemos fortalecer o FIES, porque o FIES já existia antes de nós. Mas era assim, era um dinheiro que você podia pegar no banco para o seu filho estudar. Acontece que você tinha que ter avalista, e ninguém quer ser avalista de gente pobre, ninguém. Então, o que, que nós tomamos como decisão? Quem vai financiar o FIES é o Estado brasileiro. Esse esse mesmo Estado que tem capacidade de financiar os grandes empresários e fala que investimento, esse mesmo Estado vai financiar o pobre que quer estudar. Porque o pobre na escola significa... Porque, porque o pobre na universidade significa investimento, significa de desenvolvimento. Pobre na escola, quem tem um diploma universitário não vai à falência. As pessoas que aprendem não desaprendem nunca mais. E quando as pessoas viram profissionais qualificados, quem é que ganha? É o país o país vai poder ter mais competitividade, o país vai poder ter mais produtividade. E aí nós fizemos uma pequena revolução neste país. Este país era respeitado nos Estados Unidos, este país era respeitado na França, este país era respeitado na China, dava até gosto. Eu tenho certeza, eu tenho certeza que a gente conseguiu fazer em 12 anos, eu tenho certeza que a gente conseguiu fazer em 12 anos aquilo que a elite brasileira não conseguiu fazer em 100 anos. Porque a elite brasileira nunca se preocupou com a educação desse país. Nunca se preocupou. Eu digo, eu digo todo dia que a República Dominicana, Colombo chegou lá em 1492. A, a meninada presta atenção nesse dado. Colombo chegou em Santo Domingo em 1492. Em 1538, a, a, a República Dominicana já tinha a sua primeira universidade. Cabral chegou aqui em 1500. A primeira universidade brasileira só aconteceu em 1924. 420 anos depois. E não foi feita por causa da juventude brasileira. Foi feita porque, naquele tempo, o rei da Bélgica vinha ao Brasil e, por rei visitar o Brasil, ele exigiu o título de doutor honoris causas. Então, juntou a faculdade de Pernambuco, da Bahia, do Rio de Janeiro, de São Paulo e criaram uma universidade. Então, veja... Todos os países da América do Sul tiveram universidade primeiro do que o, do que o Brasil. É por isso que eu e o Zé Lenká, aquele mineiro extraordinário, que como eu também não tinha diploma universitário, já passamos para a história como os dois analfabetos que mais fizeram universidade na história desse país e que mais colocamos gente na universidade. É por isso, gente, que a gente está fazendo a caravana para dizer para vocês, a gente não pode desistir, porque a coisa está feia. A gente não pode desistir porque a coisa está feia. Nós temos que efetivamente acreditar que a gente pode fazer o Brasil voltar a ser feliz, a gente pode fazer o Brasil voltar a crescer, a gente pode fazer o Brasil voltar a gerar emprego, porque o que, é que dá dignidade na gente? É emprego, é salário, é educação. É a gente cuidar da família da gente com respeito. As crianças comerem todo dia. A gente saber que as crianças vão ter segurança. Não é isso que a gente quer? A mãe não quer deixar riqueza para o filho. Ela quer deixar educação para o filho. É isso que uma mãe deseja. E é isso que nós fizemos nesse país. Por isso, gente... O meu companheiro Pimentel está demorando, a minha garganta está estourando. Eu sei que vocês, tanto quanto eu, estão com a mesma fome que eu estou. Nós vamos pedir desculpa com o P... Pimentel. Quando ele voltar outra vez, a gente vem todo mundo aqui outra vez. Mas, gente, um abraço, que Deus abençoe vocês e até outro dia, se Deus permitir. Valeu, Bocaiúva. Obrigado. Que Deus abençoe a todos.